Olá, Paraíba! Começa agora mais um Segunda Opinião. Acredite se quiser e se puder. A Prefeitura de Cajazeiras pagou R$ 1,8 mil reais numa cirurgia para levantar os seios e colocar prótese de silicone para a irmã de uma secretária da gestão do prefeito José Aldemir, do PP. O empenho, feito através do Fundo Municipal de Saúde... Contempla Maiane Valencio de Oliveira, apontada como irmã da Secretária Executiva de Desenvolvimento Econômico do município, Daiane Oliveira, e filha da ex-vereadora Lucieide Valencio. Procurada, a Secretária de Saúde Paula Francinete, esposa do prefeito José Aldemir, não quis se pronunciar sobre a liberação do empenho realizado, olha só, pela pasta que ela mesmo comanda durante a ligação se negou a prestar esclarecimentos à sociedade e afirmou que não tinha que falar nada para a imprensa. Parece que ela esqueceu que é uma gestora pública. Repito, pública. E, portanto, tem sim que prestar esclarecimentos sobre atividades irregulares. Paula ainda atacou reiteradas vezes o diretor-geral do blog, Fabiano Gomes, e tentou desqualificar o trabalho da reportagem em uma tentativa frustrada de se livrar do problema, partiu logo para agressões verbais. Olha só, curiosamente, no relatório do processo de acompanhamento da prestação de contas de 2017, entregue pela Prefeitura de Cajazeiras ao TCE, não consta o tal empenho do silicone. E se você quiser conferir o processo, é o 60 2017. Com isso, aprendemos que, de graça, só silicone pago pela Prefeitura de Cajazeiras. Ah, e ao que parece, o próximo secretário de Saúde de Cajazeiras será o Dr. Ray. Então é isso, Paraíba. Ficamos por aqui com mais um Segunda Opinião. Não esquece de se inscrever no canal da TV do Gordinho. Compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais. Marca todo mundo. Coloque em todas as suas redes. Mostra para todo mundo isso, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.